Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. Você já ouviu falar em pejotização? Sabe o que significa e se é uma prática legal? Quem vai responder essas e outras perguntas é o auditor fiscal do trabalho, Daniel Magalhães, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, estamos na exposição. Daniel, a palavra pejotização já quer dizer algo ilegal ou não? Sim, sem dúvida. A pejotização trata-se de uma fraude trabalhista. O empregador ele usa do artifício de contratar uma pessoa jurídica no lugar de contratar uma pessoa física, a fim de que, com isso, ele tenha menos custos e, claro, diminua a proteção que é oferecida ao trabalhador. A gente está notando e recebendo algumas informações e vendo em algumas situações que há empresas que estão sugerindo, outras impondo a funcionários que deixe o regime da CLT para passar a ser PJ, pessoa jurídica. Isso também é uma fraude. É uma fraude e o nascedor da fraude está justamente o empresário querer tirar do trabalhador algumas garantias que a legislação dá e fazê-lo uma pessoa jurídica, quando na verdade não é. Ao invés dele empregar uma pessoa e dar a ela salário, décimo terceiro, férias, proteção previdenciária, horas extras, FGTS, ele contrata uma pessoa jurídica de forma fictícia e ilegal, muitas vezes dando aí 10% a mais. Só que suprimindo um arco de direitos que no final das contas vai ser prejudicial para o empregado. Quando a gente fala sugerir, a gente está sendo, eu acho até que econômico. Porque na maior parte das vezes é impor. O camarada chega para o médico, que na área de saúde também tem muito, para um profissional liberal, um advogado, um consultor e fala você quer trabalhar com pessoa jurídica? Se você voluntariamente disser eu não quero, você não vai ser contratado naquela empresa. Não há a possibilidade, há eu ora quero ser contratado por um hospital, por exemplo, como médico ou pessoa jurídica, como médico ou pessoa física. Na prática do que a gente vê na fiscalização no Brasil, é você é intimado a tornar-se pessoa jurídica. Se você não quiser, tudo bem, você vai sair do mercado para aquele empregador, você não vai mais trabalhar. Então a prática ilegal ela surge a partir do momento em que se quer inverter uma lógica na qual a pessoa física trabalha, para colocar uma ficção de uma pessoa jurídica trabalhando e no final do mês entregando a nota fiscal. Agora, qual que é a diferença entre pejotização e terceirização? Tem muita gente confundindo. Às vezes eu falo assim: "Ah, não, eu trabalho como PJ como se eu fosse terceirizado naquela empresa". Não é isso, né? Não, a pejotização é justamente essa fraude trabalhista que visa suprimir direitos contratando uma pessoa jurídica no lugar do que seria uma pessoa física. A terceirização é quando uma empresa contrata uma outra empresa para prestar um serviço. Vamos chegar a um exemplo. Eu sou uma construtora, não quero, por exemplo, fazer o serviço de elétrica, não é a minha praia. Ou pintura, também não é. Então eu contrato uma empresa de pintura, eu contrato uma empresa de elétrica, eu contrato, por exemplo, uma empresa de topografia e eles prestam o serviço para mim, construtora, e no final eu os remunero perante a, por meio de notas fiscais e eles contratam os próprios empregados. É totalmente diferente de, que, de eu, dentro da minha estrutura empresarial, trazer pessoas físicas, não contratá-las como pessoas físicas, contratá-las como pessoas jurídicas, pra, com isso, claro, haver economia e no, fim do, e no fim do mês, ao invés de eu pagar uma folha de pagamento, eu pago uma série de notas fiscais para pessoas jurídicas fictícias. Agora, a empresa que for enquadrada fazendo esse tipo é, de procedimento que é a pejotização. Qual é a punição e o que o empresário pode sofrer aí na justiça? O artigo 47 da CLT, que foi reformado agora recentemente, ele traz a previsão de que a ausência de registro é punível com multa de, hoje, 3 mil reais. Se for uma empresa não optante do Simples, é 3 mil reais. Se for uma empresa optante do Simples, é 800 reais. Essa é a multa administrativa pela ausência do registro no Ministério do, do, do Registro, multa aplicada pelo Ministério do Trabalho. Além disso, o MPT, Ministério Público do Trabalho, investiga essas práticas e a Justiça, quando não houver o, a correção da irregularidade, provavelmente vai ser demandada pelo empregado, que tenha sido fraudulentamente contratado, e na maior parte dos casos, a Justiça vai decidir que deve ser afastada a figura da pessoa jurídica, deve ser aplicada ao empregado, a figura da pessoa física com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade e então vai obrigar aquele empregador mal contratador a pagar todas as verbas trabalhistas do começo do contrato até o fim com as devidas indenizações, as correções, os recolhimentos para o FGTS que não foram feitos, os recolhimentos para a INSS que também não foram feitos. Então, no fim das contas, o empregador que incide nessa conduta, ele assume para si um risco muito grande. É aquela história do barato sai caro na maior parte das vezes, tende a sair caro. Agora, Daniel, é, para quem já está nessa situação que já aceitou trabalhar como PJ, o que fazer para voltar para o regime de CLT? Porque a gente sabe que o trabalhador, muitas vezes, é a parte mais frágil é, é, do contrato. O que fazer para voltar? Como fazer isso sem perder o trabalho? É, é, e, principalmente, no caso de acidente do trabalho... O que o trabalhador deve fazer? Porque ele não vai ter os mesmos direitos que alguém na CLT. Por exemplo, na aposentadoria. Toda proteção previdenciária ela vai estar afastada para aquela pessoa que é PJ. Por quê? Porque o INSS não reconhece esse vínculo como sendo um vínculo legítimo. Então, acidente de trabalho, licença maternidade, doenças no trabalho ou doenças do trabalho. Doença no trabalho, você eventualmente está doente quer se afastar ou doenças do trabalho, você adquiriu a doença no trabalho, nenhuma dessas proteções você vai ter enquanto PJ. O que é que o empregado pode fazer para reverter essa situação? O aspecto prático é pouca coisa. Ele poderia, em tese, propor ao patrão dele ser contratado como empregado, deixar de ser contratado como pessoa jurídica, só que provavelmente o patrão dele não iria querer aceitar essa proposta aí em algum momento poderia até via demitir esse empregado pessoa jurídica. Então, para quem já está neste regime, na minha visão, o que há é uma possibilidade de demandar o judiciário em algum momento ou fazer uma, uma denúncia aos órgãos de fiscalização, seja o Ministério do Trabalho ou o MPT, para ir a essa empresa, ver se caracteriza regularidade, caracterizando a irregularidade autua-se ou o Ministério Público propõe ação civil pública e em algum momento a conduta ela pode ser revertida, a empresa pode deixar de contratar aqueles empregados como PJ e passar a contratá-los como pessoa física, mas a relação direta empregado empregador nesse ponto, ela tende a ser um pouco tensa. Você acredita que a reforma trabalhista acabou confundindo algumas interpretações em relação aos à pessoa jurídica e também isso pode causar um aumento de processos na justiça? O que acontece com a reforma é que a reforma trouxe modificações que estão, de certa maneira, na lei. Há, claro, algum momento uma discussão sobre o que é aplicável em cada circunstância, perfeito. Só que muitas pessoas de má fé utilizam o argumento da reforma para dizer que coisas que não, nunca foram permitidas passaram a ser. lo Exemplo, a prejudicação. A reforma trabalhista ela não trouxe a prejudicação como sendo possível, muito menos como regra, mas em muitos casos você vai ver pessoas dizendo que a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, não trouxe. Diversas verbas trabalhistas de natureza constitucional, nenhuma delas foi modificada. Porém, você vai ver no dia a dia empregadores, contadores, até advogados dizendo ou defendendo perante os seus contratados, perante os empregados do seu é, contratante, que aquilo dali passou a ser permitido, a gente sabe que muitas vezes isso é mentira, isso é mais uma forma de ludibriar, ludibriar o trabalhador. Você acha que vai causar um aumento de processo na justiça mais para frente? Em é, a isso? É, é possível que sim, porque as irregularidades tendem a aumentar. A irregularidade aumentando o aparato fiscalizatório do Estado num tripé, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, não tendo vazão ah, possível de dar para esses, esses conflitos, em algum momento, processos trabalhistas podem aumentar. O trabalhador vai sentir mesmo na hora que ele precisar desses benefícios, né? Por exemplo, na hora que for demitido, precisar de um seguro-desemprego, na hora que for é, precisar de um auxílio-doença, é nesse momento, ou na hora que for, for sair do trabalho e ver que não tem nenhum tipo de direito, é nesse momento que o trabalhador vai sentir. Para algumas pessoas, talvez nem, nem seja tão imediato, mas no futuro, quando a gente for se aposentar, a nossa geração, daqui a 30, 40 anos, o cara vai ver que provavelmente não teve algum é, recolhimento algum ou muitos recolhimentos e aí não vai ter o benefício da aposentadoria. Então, às vezes, é, o empregado ele é levado a perceber que está tendo uma vantagem, só que é uma troca injusta, cujos resultados eles podem ser a médio prazo, mas em alguns casos eles podem ser só no longo prazo daqui a algumas décadas. Só para a gente encerrar, o trabalhador que tiver dúvidas, onde ele procurar, para quem ligar, onde conseguir essas informações? Aqui em Cuiabá, lá no Porto, rua São Joaquim 345, a gente está à disposição, o Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também colhe denúncias dessa natureza. E o trabalhador pode procurar também o seu sindicato, se, se existir na categoria, a fim de que seja instruído, a fim de que seja de... registrada a denúncia e encaminhada aos órgãos competentes. Muito bem, eu conversei aqui com o Auditor Fiscal do Trabalho, Daniel Magalhães, a quem eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado.